Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, aqui ó, estou com uma visita mais do que Lúcia, deixa eu dar uma cruzada de perna lá, Aruldo, aqui, né? <risos> Luiz, meu grande amigo, Isso muito aí. obrigado aqui por ter nos visitado, hoje o canal é seu, você fica à vontade, manda recado. Tem recado pra dar? Não, então eu tô com o pau, fala o que você quer falar. Primeiramente, boa tarde aí, boa noite, ou bom dia, boa madrugada pra você que tá assistindo esse vídeo aí. Muito legal tá aqui, esse cenário maravilhoso, essa equipe aí, obrigado mesmo, vamos falar um pouquinho de Excel pra galera. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem muito em comum. Uhum. Primeiro, o humor nos vídeos, eu também gosto, acho que fica leve. Aliás, deixa o seu canal aí, né, porra? Eu sei que oh, você tem 300 acho... mais inscritos mais do que eu, mas Não, vou fazer Não, só meia dúzia mais. Lá. Mais que planilhas. Tem lá youtube.com/ mais que planilhas. Já temos bastante vídeos lá. A gente fala de Excel, a gente fala de Power BI, a gente fala de Flow. É isso aí. Bem melhor que o meu. Então entra lá. Então Não. toca a vinheta, meu caro Zerad, para que a gente comece a bater um papo proveitoso nessa sexta-feira, Ju, que eu vou tomar uma enquanto a gente grava depois da vinheta, vai. Primeiro, para que que serve o Power Query para você, meu caro inscrito ou que fica aqui chupinzando o canal e não se inscreve, o que que é o desgraçado do Power Query? Bom, primeira coisa, o Power Query é um suplemento que foi criado no Excel para que a gente possa fazer duas coisas basicamente. Primeiro, conectar o Excel com várias fontes de dados diferentes, tá? Então, ele permite que a gente faça isso de maneira mais fácil. E o segundo é o tratamento dos dados. Então, aí a gente que trabalha com que é o tal Excel, do ETL. o ETL, isso, que a gente faz isso no Excel e com o VBA há muito tempo, mas eles criaram uma nova ferramenta que é o Power Query. E, e ela é apaixonante. Não tem como você querer fazer isso de novo no VBA. Cuidado que a rainha do Tinder aqui já falou de apaixonante ela já, já está. <risos> então o que, que nós vamos fazer? Você já vai abrir, Luizão? Bom, vamos lá. Vou explicar mais um pouquinho assim para a pessoa entender sobre o Power Query. Deixa eu abrir aqui o Excel. Posso tomar uma? Vou tomar, né? Você já abriu para mim, princesa? Olha que rainha. Luísa. Luísa, um beijo para você, a Lívia, E duas. a Lívia, as duas. Então vamos lá. Estou abrindo o Excel aqui. Vou abrir um arquivo novo só para explicar um pouquinho sobre o que, que é o nosso amigo Power Query, ele está nessa aba aqui olha, então a gente tem essa na aba dados, né, a gente tem esse quadrante aqui, obter e transformar, e é aqui que o Power Query está na versão 2016 no Excel, a partir da versão 2016 ele já está nativo, então qualquer pessoa que tiver aí, já vai conseguir utilizar ou seja, você não precisa instalar ele como suplemento ele já vem, exatamente, ele foi ali. incorporado na ferramenta, beleza tá? então aqui, ele é bem legal, ele é bem simples e intuitivo de utilizar, então quando a gente clica no obter dados, nós temos aqui várias fontes, então a gente pode conectar o Excel Excel no Excel, o que é muito legal porque às vezes as pessoas querem ficar fazendo a mesa, é, essa mesa, mesa aqui. Imã. Pessoal, olha só isso aqui, ó essa mesa tem um imã. Tira a mão aí, tira a mão. A hora que a gente solta, ela vira direto. Isso é cara. coisa da Juliana. Eu é. adorava quando eu tinha meu barril. Voltando aqui, vamos lá. Então, ó, o legal, a gente pode conectar o Excel com outras planilhas, a gente pode conectar o Excel com arquivo de texto, XML, então você tem uma nota fiscal, alguma coisa que tenha um XML você consegue importar para o Excel de maneira muito simples. Tá? E a gente também tem que banco de dados, a gente consegue conectar no Access, conectar no SQL Server, igual eu mostrei lá no Excel Weekend, para quem não conhece o Excel Weekend, é um evento que tem de Excel, o maior evento de Excel da América Latina. Tô falando para a câmera errada, corta para <risos> essa aqui. Então, falamos no Excel, falei um pouquinho sobre Power Query no, com o banco de dados. Aliás, o Cristiano e a Lígia estão super convidados quando quiserem aqui participar. Casa de vocês, só fica é à vontade. Aí. Um dia que vocês estiverem aí... vindo de Washington, é isso aí. Vou é, eles querem ver. saber. É, só... O negócio dele é gringaiado. É. Então, a gente pode conectar, então, o Excel, em vários lugares de maneira muito fácil. E eu vou mostrar aqui, nessa, nessa primeira aula, eu vou mostrar aqui como a gente pode conectar o Excel numa pasta de trabalho. É bem tranquilo de fazer isso. É, olha lá. Você sabe o que é bom quando vem convidado? Hã? Eu não faço porra nenhuma, eu posso ficar tomando... Tomando uma, de boa. Eu não falo nada, é a melhor coisa do mundo. É isso aí, olha lá. Coloquei aqui uma base de exercício aqui, um arquivo simples, e eu clico no importar. Então, olha que legal. A gente está fazendo uma conexão com outro arquivo. Eu posso, então, falar para a pessoa, trabalha nesse arquivo aqui e eu vou sempre importar ele. Entendi. E a gente consegue utilizar. Aqui nós temos temos o quê? os componentes que a gente tem dentro dessa planilha. Aqui nós temos um desenho de uma tabelinha, que são as tabelas que estão dentro das planilhas. Isso aqui são planilhas efetivamente. Então, eu tenho que dar sempre prioridade às tabelas. Porque tabela no Excel, para quem não sabe, ela tem um começo e um fim já definido. Então, ela fica muito mais fácil da gente trabalhar. É, aquele negócio que tem dentro do Excel, né? criar tabela, que o nego não sabe para que serve, é justamente para isso. Você indicar para o Excel que é uma tabela e tem começo e Exato. Fim. Eles acham que é só para colorir e zebrar. É, zebrar. Zebrar. Zebrar. É bem de tiozinho falar zebrar, né? Vou colocar aqui a minha tabela de vendas, vou trazer um pouquinho para cá. E essa visualização é como ela está estruturada no arquivo original. Perfeito, aqui esse é o arquivo original. Então a gente pode vir aqui, né, visualizar. E aqui é o seguinte, se eu clicar em carregar, Beleza. ele vai pegar essa planilha e vai mandar direto para a planilha aqui. Ele vai carregar la aqui. Só que a gente não vai fazer isso, a gente vai clicar aqui no editar. Então agora ele vai abrir sim o Power Query, olha aqui em cima, ó. Power Query Editor. Então agora ele abriu o Power Query e é aqui que a gente pode fazer todo o tratamento de dados. E o legal é, ele é bem no telinha, sabe? Ele é muito fácil de mexer. É tipo um Arthur. O Arthur é o nosso diretor aqui. É. é. Então, então, é tipo o Arthur. Então a gente consegue mexer de maneira muito simples. A gente consegue visualizar os dados e consegue alterar. Por exemplo, eu sei que aqui a cidade de São Paulo na matriz, alguma anta lá do, cadastrou no meu, cinema, no meu sistema, São Paulo com um acento circunflexo. E aí eu não consigo alterar isso aqui lá no sistema porque é um dado que já está registrado, já está Tem alguns lugares que a gente não consegue alterar. Então a informação está errada aqui. Eu não posso alterar na fonte. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito Substituir valores, opa, botão direito, deixa eu ir com esse mouse aqui, vai ser melhor. O mouse é da Juliana, esse. É que ele tá em cima do note aqui, eu não tô conseguindo clicar. Corta isso aí, tá? Edição. Ela não vai cortar, ela não vai cortar, ela não vai cortar. Só que eu falei isso. Então, voltando, ó. Eu consigo, então, clicar aqui com o botão direito e ir lá em substituir valores. E eu vou falar pro Power Query o seguinte, ó. Power Query, sempre que vier nessa coluna aqui, com acento circunflexo, substitui pelo acento do tiozinho, do tiozinho, ó. Vou dar um OK. Observem que ele já substituiu aqui o São Paulo. E o mais legal, ó. Ele criou uma etapa aplicada para mim tipo aqui. Tipo um ó. registro. Isso, como se fosse uma macro, né? digamos assim. Ele já gerou um código para mim, ele sempre vai fazer isso aqui quando eu precisar. Então Pergunta, sim? você fazendo isso aí no, no, no query, ele mexe no arquivo original ou não? não. Essa substituição é, na, na, é no. Só nessa, na nessa, na nessa Ai, rotina aqui. Hora, e aí, então, você não precisa mexer em nada lá, não deixa o carinha trabalhando, não deixa ele escrever no São Paulo errado lá, a gente corrige aqui para não ficar errado. Muito bom. Então, feito isso, a gente pode fazer uma série de tratamentos de dados aqui. É legal entender essas etapas. E o Power Query, ele permite que a gente visualize as etapas desde o começo. Então, olha só. Fonte é o arquivo aberto. Lembra aquela tela que ele mostrou com as tabelas, Sim. com as planilhas? Olha ah, lá, que ele fala se é uma planilha ou se é uma tabela. E depois eu tenho aqui navegação. Navegação é quando eu cliquei em um e falei opa, abre essa aqui. Depois ele gerou essa etapa aqui chamada tipo alterado, que é quando ele tentou fazer o quê? Descobrir que tipo de dados temos aqui. E o legal do Power Query é que eu posso clicar aqui e eu ver como estava antes. E agora eu clico aqui no tipo alterado. Ele já mostra, por exemplo, que aquele mudou para data, ele entendeu que essa coluna é uma data, ele já... Negócio inteligente, né? Ela é bem inteligente, muito inteligente. E aqui depois ele pega essa etapa aqui e já tá mostrando aqui pra gente o que ele fez. Então, ó, clicou na etapa anterior, ele já tá mostrando ali como estava. Muito legal. E ela é muito interessante por causa disso. E agora é o seguinte, eu tenho a opção de clicar aqui fechar e carregar, vou clicar no fechar e carregar para, porque a gente pode escolher o que a gente quer fazer com essa informação. A gente pode carregar numa tabela, que eu vou fazer isso pra gente conseguir visualizar aqui, a gente pode colocar essa informação direta no relatório de tabela Dinâmico, a gente pode já criar Geral o nosso gráfico dinâmico ou apenas criar uma conexão. Então eu quero, se eu não quiser mostrar isso aqui na tela, posso apenas criar uma conexão que eu posso usar isso em algum outro momento. E também adicionar um modelo de dados que aí a gente pode utilizar por pivot e outras funcionalidades. Bom, o que, que eu vou fazer aqui nesse caso? Vamos clicar aqui em tabela. Não sai do, celular. Não sai do Tinder? Olha é lá. O, o Trovato está mandando mensagem é para nós? As Trovato é fenomenal. Já, já postaram no grupo? Já? É. <risos> Puta que eu pariu. <risos> Voltando aqui. Temos agora, nessa nossa planilha, uma cópia daquela tabela. Tá? Cópia? Você cópia. não está mexendo no, no bagulho original? Não. Aquilo lá, a pessoa pode estar tá utilizando normalmente. E aí, a gente tem alguns benefícios, né? Por exemplo, eu não quero... É, se eu tenho que pegar a informação dessa tabela que a pessoa está trabalhando, mas eu não quero que eu não quero abrir a planilha para ter aquele erro, às vezes a pessoa está com ela aberta, outro usuário está utilizando, quer abrir como somente leitura, só para copiar esses dados. Então, eu faço uma conexão. Entendi. Tá? Então, entre os milhares de benefícios, benefícios esse aqui é um deles. E aqui do lado a gente tem, então, a consulta que a gente criou, botão direito aqui, ou melhor, nem precisa passar o botão direito, passa o mouse e ele já mostra uma, uma prévia para mim da tabela. E olha que interessante. Esse botãozinho aqui, cliquei nele, ele foi lá e fez tudo de novo. Ele buscou ele a capa Atualizou, trocou São Paulo e mostrou para mim já aqui certinho olha lá o São Paulo aqui na matriz. Então Já valeu o vídeo, né, Juliano? Tá funcionando certinho. E mais interessante, botão, aí você vai falar assim, pô, tá, mas eu, eu preciso disso aqui direto. Eu preciso ter uma cópia do que o pessoal tá fazendo, em tempo real, preciso ter isso aqui de uma maneira mais automática. Então a gente clica com o botão direito aqui, ó. Vamos em propriedades. E agora nós temos aqui então nessa janelinha, isso aqui, ó. Atualizar a cada. Oh, um... Um minuto. Um minutos. A cada um minuto ele vai lá e. A cada um minuto, vou dar um ok aqui, a cada um minuto ele vai rodar essa atualização. Muito legal. Então imagina só se a gente está conectando isso aqui em várias planilhas. Uma planilha de uma área, planilha de outra área e a gente consegue sintetizar. Mas é importante também mencionar, né, meus, que vai fununciar desde que o camarada não mexa na estrutura da planilha original, é isso? Exatamente. Ele mexa nos dados em cima ficar arrancando coluna, esse tipo de coisa, fode ou não? Depende, depende do tratamento de dados. Eu não fiz nenhum tratamento ali. Bom, fiz um tratamento sim, o tratamento uhum. da matriz. Eu fui lá e falei pra ele assim, ó, mexe nessa coluna aqui substituindo valores. Uhum. Se um dia essa coluna não vier, vai dar pau, ok? Mas Beleza. se eu não tivesse feito nenhum tratamento, só importado e carregado direto na tabela, Beleza. o cara pode deletar tudo lá e trazer uma coluninha só que vai vir pra mim uma coluninha só, Entendeu. ok? Entendeu. E já que você falou de estrutura, vamos deixar um recado que nós dois brigamos bastante aí com a galera. Militantes, não, militantes, não são? Militantes, nós somos militantes. Acho que nós dois somos os caras que mais falam isso. É até chato, eu, tanto que eu falo isso também, que é pra não mesclar cela, né, galera? Não, é um filho da puta quem fica mesclando cela. Não pode. A não ser que esteja no dashboard, você tá montando um negocinho pra mostrar. Agora, na base de dados, não tem condição. É isso aí. Não mesclem células, beleza? Beleza, Juliana? Beleza? A Juliana mescla a célula? não mexo nem, <risos> Ela faz tabela no Word. Ela faz tabela no Word. É. Denúncia grave aqui. Ó. É. Juliana faz tabela no Word. A Fernanda já não faz mais nada no Word, não. Aqui, aqui Fernanda. Vem aqui, Fernanda. Vem aqui, Fernanda. Vem aqui falar um oi. Pode vir. Não, a gente venha, não vai venha. continuar a gravação. Enquanto a Fernanda, não, a Fernanda não, não falar um oi aqui, ela não vai. Vem, não, vem aqui, né, Fernanda. Do lado aqui. Do... Não, cara. Dá tchauzinho lá, Fernanda. Aí, fala um oi, Fernanda. Aí, pronto, a Fernanda já parou é de me ela. é meio tímida, gente, é meio é, tímida. É, a Márcia queria matar a gente também. A Márcia, né? Verdade. Então, gente por aqui, essa primeira parte muito simples, só pra gente fazer uma conexão com outra planilha, tá? E a gente pode usar isso de muitas maneiras, muitas aplicações diferentes e a gente tem que só pensar naquilo que você falou da estrutura, né? O que, que eu tô fazendo de tratamento que ele vai influenciar aqui? E se eu quiser fazer alguma mudança, eu clico aqui duas vezes, ó, ele vai abrir para mim o Power Query novamente. E aí eu tenho a possibilidade de continuar aqui as etapas. Desculpe trabalhar trabalho, mas dá uma olhadinha no quantidade de recursos que você tem ali em cima, meu amigo. Dá pra você fazer o diabo aí. Tem muita coisa, muita coisa legal. E a gente tem que tomar alguns cuidados também. Quando a gente trabalha aqui no Power Query, é diferente lá do Excel. Então, lá no Excel, se a gente tem uma tabela, deixa eu diminuir aqui, e a gente vem aqui, ó faz um filtro, aqui no Excel ele faz só um filtro, filtro nada mais é que ocultar as linhas que não, não nos interessam naquele uhum. momento. Aqui no Power Query é um pouco diferente. Aqui no Power Query, se eu vier aqui e colocar aqui, ó matriz só Belo Horizonte, eu estou criando uma etapa filtrada, Belo Horizonte. Ele vai fazer isso toda vez. Ele vai fazer isso toda vez, ó cliquei no fechar e aplicar cara, olha aqui, agora eu só tenho dados só de Horizonte. Eu tinha 5 mil linhas, caiu para 1.500. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendeu. A maneira de trabalhar lá é diferente. Entendi. Tá? Algumas coisas também que a gente tem que tomar cuidado é que aqui nós não temos mais aquele conceito de célula. O que, que, a gente, vale é? que é? Colunas, né? Então, a gente está falando de colunas inteiras. Então, o usuário que gosta do Excel, que gosta de clicar aqui, ó, escrever igual a C, tal, tal, tal, não funciona. Ou então, o cara que gosta de, o corno, que gosta de selecionar isso aqui e mesclar, <risos> não vai funcionar também, certo? Ai, ai, ai. Então, isso aqui já foi feito a prova do usuário. Viu, Juliana? É uma já é uma evolução. Então, a gente tem aqui várias, várias possibilidades. Aqui eu tenho algumas colunas. Por exemplo, essa coluna aqui não me interessa. Ela veio aqui errada. Eu posso então clicar aqui. Você pica com ela fora remover, já era, morreu. E aí, quando eu clicar no fechar e carregar, eu já tenho, então, essa coluna aqui eliminada. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu fui lá e tirei o Belo Horizonte, e aí eu tenho que vir aqui no linha filtrada. E esse aqui é outro, outro benefício Sim. também. Se eu quero manter essa etapa do colunas removidas, mas o, colunas, o linhas filtradas não me interessa, eu posso vir aqui que nem. e etapa, então, essa etapa. Isso aí é como se fosse uma versão evoluída daquela setinha para trás, quando você faz cagada. Só. Você pode arrancar a etapa em qualquer momento, você não precisa ficar voltando tudo e indo tudo. É muito dinâmica. É, exatamente exatamente aqui eu, eu vou excluir essa etapa ele vai pular lá do valor substituído para o colunas removidas. Entendi. e aí ó olha lá pronto então ele faz isso de maneira muito prática e para quem gosta de código né é legal também às vezes a gente entender um pouquinho mais a gente tem aqui no editor avançado a linguagem M, a linguagem essa é fácil de entender que é tudo que ele faz é. tranquilo só para dar uma dica não vou entrar tecnicamente aqui mas para dar uma dica ela é diferente um pouco do vba de outras linguagens de programação porque toda linguagem de programação a gente fala assim ó passa isso isso isso isso isso isso isso certo aqui é diferente eu falo faça esse que é o primeiro e o segundo ele sempre referencia o anterior então ó, faça essa, isso aqui mas baseado na fonte o tipo alterado ele vai fazer a, a tarefa dele baseado na vendas table que é a etapa anterior o valor substituído ele vai fazer a etapa dele baseado no tipo alterado. Então, é, é, esses dias me deram um exemplo que eu, que eu adorei. É tipo aquele jogo rugby. Você só pode andar para frente, mas você joga a bola só para trás. Então, é a mesma coisa. Achei fantástico a ideia. Analogia. Então você só consegue dar um passo para frente jogando a bola para trás. Então a coluna removida, ela só consegue, ela só faz na né, etapa dela o valor substituído. Claro que aqui a gente está fazendo na gravação, a gente consegue alterar isso aqui. Eu consigo incluir rotinas a mais aqui, né, etapas a mais. E aqui no final eu falo para ele esse IN, onde eu finalizo. Eu vou finalizar com essa colunas removidas. E aí é essa visão que ele vai mostrar para a gente aqui no final. Muito bom. Certo? Acho que esse aqui é um overview do Power Query. Que foi ótimo. Muito simples de entender. Que aí eu acho que agora a gente vai... Então corte aqui, que Isso aí. Você quer fazer o... Faz um jabá da sua... Um jabá. Da, da sua... Lógico. Vamos lá, então. A gente trabalha com treinamento, consultoria, desenvolvimento de soluções, implementações de BI. Então a gente trabalha aí com o Power BI e com o Excel como ferramenta. E precisando, estamos aí. Nossos contatos estão lá no canal. Maisquepladilhas.com.br. Consultoriaexcelência.com.br. Eles dão consultoria em Star Wars também, se você é quiser, aí. todo o estúdio hoje está preparado. Star Wars temos... Excel. Olha ah lá, dá é? Jesus! Cadê, cadê, cadê, cadê? Ah aí, agora sim, ó. Olha ah lá, acertamos dozinho. Sabe quem que tem tatuagem de Excel? É o, o, Somos o, três no mundo. O, o, você? O Baldini. O Baldini, que e é o... o Trovatão. O, o Baldini tem, hein? O Baldini é o primeiro. Então é isso, moçada, espero que vocês tenham gostado. A gente, na verdade, cortou o vídeo pela metade, porque ele vai vir aqui e vai gravar mais dois agora, que nós vamos fazer mais pra frente, beleza? Então, é, é isso aí, até mais. Beijo nas meninas, chute no menino e tchau.